Here it comes! Boom Chacalaca! Olá, amigos do Boom Chacalaca! Mais um vídeo está começando e depois de muito tempo, depois de muito tempo mesmo, tem um convidado presencial aqui. Já faço o adendo, estamos direto da NBA House. E nós estamos devidamente testados, fazemos testes a cada três dias aqui na NBA House. Todos os dias que a gente vem, na verdade. Exatamente. Mas eu acho que no último jogo a gente não vai precisar fazer, porque é só dois dias de intervalo pro penúltimo. Não sei. Estamos testados, ninguém está com Covid, então por isso nós estamos a esta distância próxima um do outro, né? Quem está aqui ao meu lado é ele, Lucas Nepomuceno, o Nepopop do Café Belgrado. Se apresente e, e, e divulgue o seu material para quem, por um acaso absurdo, não conheça aqui dos, dos meus espectadores. Do Olá, sou o Lucas Nepomuceno, do do podcast Café Belgrado. Sejam bem-vindos à NBA House Digital. Já estou no costume <risos> aqui, né? Já são muitos jogos falando desse texto. Então, Café Belgrado, podcast principalmente, mas a gente agora está streamer, viu, Vavo? Pode procurar a gente na Twitch, twitch.tv/cafébelgrado. A gente faz muitas lives lá, é bem divertido. E eu chamei ele para quê? Para o meu famoso quadro de 10 perguntas, né? que vocês já conhecem. Já tive muitos convidados aqui. Alguns foram muito bem, alguns foram muito mal, alguns foram na média. E o média, assunto, a média, é 6. É. São 10 perguntas. Eu acho que fazer mais do que a média já é exibicionismo. E Lucas Nepomuceno, como vocês viram pelo, pelo seu hoodie, é um torcedor do Phoenix Suns. Então o um assunto de hoje... Assim como eu sou do Houston é. Ravitz. Então o um assunto das 10 perguntas de hoje é... Phoenix Suns. Então eu preparei 10 perguntas sobre o Phoenix Suns e as plaquinhas das alternativas são as mesmas desde o primeiro vídeo de 10 perguntas <risos> que eu gravei com o Yuri Fonseca lá em 2017. Meu Deus. E, e elas sobreviveram há um tempo. Guilherme do Café Belgrado participou em 2019 lá em Franca, né? Participou lá. Do Acho 2018. que ele aceitou 8. Tem esse número na minha cabeça, tenho que bater 9. Então. Eu não me lembro, mas eu, eu, eu precisaria, eu, eu poderia fazer um ranking, né? Pode ser. Poderia fazer um Deixa eu passar o resultado de hoje eu digo <risos> se você faz a Eu ordem. digo se vale a pena <risos> ou não. Ó, então, para quem, quem não sabe como funciona, eu faço 10 perguntas de alternativas A, B e C e, eu, eu, e o meu convidado mostra para a câmera a alternativa que ele julgar será correta. Vamos lá. Podemos começar? Vamos começar. Pergunta número 1. Um. Vamos começar do começo. O Phoenix Suns foi uma das duas franquias que entraram para a NBA na temporada 68-69. Qual foi a outra? Letra A, Chicago Bulls. Letra B, Houston Rockets. Ou letra C, Milwaukee Bucks. Essa aqui, se eu errar, eu talvez seja demitido ainda, justa causa. <risos> Aí... Não foi mais perto um pouco, acho que eles não viram, pai. <risos> Resposta correta! Os atuais finalistas Phoenix Suns é, e Walker Bucks entraram... Estava, estava no material da NBA, né? Se não, se não tivesse nem lido, ia ser aqui. Entraram juntos pra, pra NBA. Houston Rockets foi um ano antes, 67, junto com o Seattle Supersonics. E o Chicago Bulls, que era outra alternativa, foi um ano antes ainda, 66. Então teve um, um boom de, de expansão ali no final dos anos 60, início dos anos 70. Você quer mais uma expansão agora? Top. Mais um time nem 32, né? 32 é um número bom, que dá pra dividir por 4, por 8. Verdade. Por 1 e por 32. E por 2. E por 16. <risos> Vamos lá. Um de um, 100%, pergunta número 2. Vamos parar por aqui e faz por aproveitamento o né? ranking. <risos> Antes do... Ah, é, é, é, um detalhe. As perguntas estão mais ou menos em ordem cronológica. Tá. Tá? As últimas duas ou três que são mais genéricas. Mas até lá vai ser mais ou menos em ordem cronológica. Número 2. Antes do Phoenix Suns entrar em quadra para disputar a sua primeira partida, eles participaram do draft de expansão, e... onde os novos times escolhem jogadores não protegidos dos times já existentes. Um dos 18 jogadores escolhidos pelo Phoenix Suns acabaria se tornando futuramente um Hall of Famer. E... Estou falando de... Letra A. Gail Goodrich. Letra B. Connie Hawkins. Ou letra C, Paul Silas? Letra B no chutão. Letra B, você acha que é Connie Hawkins? É que eu lembro desse nome de alguma coisa. Eu sei que que é tudo chute. Né? É uma pegadinha total. Resposta errada. Era a letra A, Gil Goodrich. Mancada, hein? A história do Gale Goodrich, ele jogou duas temporadas pelos Lakers, o Suns pegou ele no draft de expansão, jogou duas no Suns e voltou pro Lakers, e aí nos Lakers ele foi campeão e fez toda a carreira dele. O Hawkins, ele também jogou no Suns, ele também está no Hall da Fama, porém ele só chegou na, sua seg na segunda temporada do Phoenix Suns. Ah, essa é uma pegadinha. Muito, é muito sacana. Eu lembrava do Coney Hawkins em relação ao Phoenix Suns e Hall da Fama, né? então achei que era ele. Exatamente, essa foi muito sacana, porque ele é um jogador muito mais identificado com o Phoenix Suns do que o Gale Goodrich. É, eu sou assim, né, gente? Eu sou assim. Por isso que ninguém nunca acertou as vezes. O que, que vocês assistem nesse canal, gente? Olha esse cara. Vamos lá, pergunta número 3. Chegamos a 1976. Ah, eu tô nem nascido ainda. Primeira ida do Phoenix Suns às finais da NBA. O time perderia as finais daquele ano para o Boston Celtics oh, por 4 a 2. Roubado. A pergunta é, quem o Phoenix Suns eliminou antes de chegar às finais? Hmm. Respectivamente, na semifinal do Oeste e nas finais do Oeste. não teve primeira rodada. Sim. Não existia, né? Letra A, Chicago Bulls e Milwaukee Bucks. Letra B, Detroit Pistons e Kansas City Kings. Ou letra C, Seattle Supersonics e Golden State Warriors. Lembrando que todos esses times eram do Oeste nessa época, né? Inclusive Chicago, Detroit, Milwaukee. Letra C, C Seattle Supersonics e Golden State Warriors. Resposta está correta. É um não, barato, barato, barato, barato. não posso dar tomou, mas posso estar soquinho pelas regras. <risos> Lembrava bem de Golden State. Essa Golden State que era o então campeão isso. da NBA que buscava o, o back to back, né? Por isso que é conhecido como Sons D'Arella, né? Essa, essa campanha aí, tem um documentário sobre eles e é chamado Suns D'Arella. Tem no YouTube. Desconheci esse apelido. Vou procurar depois. Então temos duas de três, né? Pergunta número 4. O segundo título da Conferência Oeste e, consequentemente, a segunda das finais da NBA foi em 1993. E eles viriam a jogar contra o Chicago Bulls de Michael Jordan. O time perdeu novamente por 4 a 2. O time base titular daquele Phoenix Suns tinha Kevin Johnson, Dan Marley, Charles Barkley, Mark West e... Yeah. Letra A, Danny Ange? Letra B, Tom Chambers. Ou letra C, Richard Dumas. Caramba. Vou aqui. Repete aí, letra B. Letra A, Danny Ange. Letra B, Tom Chambers. Ou letra C, Richard Dumas. Fui de Tom Chambers, hein? Letra B, Tom Chambers. A resposta está errada. <risos> <risos> Richard Dumas. Verdade. E esse cara tem uma história curiosa. Ele, O primeiro ano dele ele não jogou, porque estava suspenso pela política de drogas. O segundo ano dele foi esse. Ele foi titular do time, que chegou a finais. O terceiro ano ele foi suspenso de novo. <risos> e depois, quando ele voltou, ele não conseguiu mais... Resumindo, ele meio que só teve uma temporada no NBA, é, <risos> pra valer. Não usaria a palavra curiosa, né, Para <risos> Não, e ele foi 15,8 pontos por jogo na temporada regular. E só de sacanagem, eu botei dois jogadores reservas do Phoenix Suns. É. Danny e Tom Chambers, né? Se eu botasse Magic Johnson e Larry Bird, <risos> ia saber qual era a resposta. <risos> mas é porque eu sou sacana, como sempre. Pergunta número 5. 19 de agosto de 1996, Charles Barkley é anunciado como o novo Power Forward do Houston Rockets, se juntando que falar de Rockets já. Se juntando... Vamos unir o último, é agradável. Se juntando aos futuros, também futuros Hall of Famers, Hakim Olaju e Clyde Drexler. Em retorno, os Suns receberam Sam Kessel, Robert Ory, Chuckie Brown e... Letra A, Mark Bryant. Letra B, Pete Chilcott. <risos> que são esses caras? Ou letra C, <risos> Kenny Smith. Cara, o Kenny Smith está na TV, pelo menos, né? É... Qual é o nome do primeiro? Mark Bryant. Mark Bryant. Letra B, Pete Chukut. Pô, letra C, Ken Smith. Velho, é, eu sei que o Ken Smith era do Rocket, né? Então tem pelo menos essa possibilidade. Mas acho que não é ele, não. Vou chutar o nome mais estranho que o é Colex falou: Kukut. Pete Chukut? Pit Chukut. Ma... Chukut, é Chukut é B, é B. Mark é Bryant é A. Chukut é muito bom esse nome, velho. É? B. <risos> Resposta: <risos> errada. <essa>. Ah, tá. <risos> Era o Mark Bryant. <risos> mas Chuck é um nome que eu não podia deixar passar, né? <risos> não, e o curioso é que o Mark Bryant foi o que mais jogou pelo Suns. O Warrior jogou 32 partidas só e ia jogar a toalha na cara do Danny End, foi trocado. O Cassell jogou 22 partidas, foi trocado no meio da temporada pro Dallas. E o Chuck Brown jogou só 10 partidas e foi trocado. E o Mark Bryant jogou duas temporadas. É mas enfim, é o Suns trocou o Barco por meio que nada. <risos> Grandioso. Troca. Não que o Rockets tenha se dado muito bem na troca, mas enfim. Pergunta número 6. Estamos na off-season de 1998. O Phoenix Suns possui dois armadores de alto calibre, Jason Kidd e Steve Nash. Jason Kidd era o titular e Steve Nash então foi trocado para o Dallas Mavericks por Martin Mursap, Bubba Wells e Pat Garrity. E uma futura escolha de primeira rodada. Quem foi escolhido com essa futura escolha de primeira rodada? Oh. Letra A, Sean Marion. Letra B, Jake Tsakhalidis. Ou letra C, Amar Stoudemire. Eu lembro que não foi uma péssima troca. Resposta correta: Sean Marion. Era a nona escolha no draft de 99, que era a escolha do Dallas Mavericks. E os Suns escolheram o Marion. Ironicamente, o Steve Nash voltaria oh. para fazer história no Suns. E o Sean Marion seria campeão pelo Dallas é. Mavericks. É. Pergunta número 7. Chegamos a 2005, 2006. E o Phoenix Suns ficou com o Seed 2 na Conferência Oeste. Apesar de ter a terceira melhor campanha, mas era aquelas regras das divisões da época, né? Com isso, enfrentou o sétimo colocado do Oeste. Saiu perdendo a série por 3x1 para este azarão. E virou para 4x3, com o Leandrinho sendo o cestinho do jogo 7, o jogo decisivo. Pergunta: quem era o azarão que quase roubou a vaga do Phoenix Suns? Letra A: Los Angeles Clippers. Letra B: Los Angeles Lakers. Ou letra C: Memphis Grizzlies. Grande série. Teve Game Winner do Kobe, né? Teve uma bola que sempre passa aí nos clássicos do Kobe. Com o roubo de Smush Parker. Isso. O jogo 6. O Kobe fez 50 pontos, mas o Phoenix Santos ganhou. E o jogo 7 foi demais. E é um jogo que o pessoal reclama muito do Kobe. Dizem que ele desistiu, né? De jogar ele arremessou Foi 120 a, bola, jogo. a 90, foi tipo assim o placar, é. né? Só passou nesse jogo, só passou a bola. E dava putaço com as críticas. Então é E o time do Lakers era aquela fase meio entre títulos, né? Lamar Odom William Brown, Come Brown, Luke Walton. É um ano que a torcida do Lakers queria muito Kobe MVP, né? Que é o ano dos 81 pontos. Sim, e foi o último, a última temporada que ele usou o número 8. né Ele usaria o número 24 da temporada seguinte, injunct. Pergunta número 8. Temporada 18-19 do Phoenix Suns foi desastrosa. O time acabou com 19 vitórias e 63 derrotas. Segunda pior campanha da história da franquia. Atrás apenas da temporada de estreia. Quem diria que dois anos depois o time seria finalista, né? Pergunta, quem foi o técnico dessa campanha desastrosa em 2018-19? Letra A, Igor Kokoskov. Letra B, J. Triano. Ou letra C, Earl Watson. Cara, o Kokoskov chegou, de... chegou junto com o Eitan, né? O... Não, é, junto com o Eitan. É 18-19 que você disse? 18-19. Que foram 19 vitórias? Sim. Ué, então é o Kokoskov. Não sei, responde. Pera aí. 2018 é o draft do Luca Doncic, É, do Eito. E é 2019. É o Kokoshkov então. tal. Falaram não diz nada, tem que levantar a plaquinha. Qual ah, é a plaquinha aqui? Desculpa. Letra A, Igor Kokoshkov. Resposta correta. Verdade, resposta correta, Ele só durou uma temporada. <risos> do por que será, né? O <risos> Watson e J. Triana também treinaram ali nessa época. Então foi, foi, foi de sacana pra confundir mesmo. Né? Pergunta número 9, acertou 5 de 8. Então a gente está quase com. A está quase. Pergunta número 9. Em duas oportunidades, um trio de jogadores do Phoenix Suns foi selecionado para o mesmo All-Star Game. Então a pergunta é, qual desses trios que eu vou falar, jamais foi selecionado para o mesmo All-Star Game? Ok. Deu pra entender? Deu. Letra A. Walter Davis, Dennis Johnson e Truk Robinson. Letra B. Charles Barkley, Kevin Johnson e Dan Marley. Ou letra C. Sean Marion, Steve Nash e Amaris Meyer do Nash né? eu sei que sim, a outra tem cara muito desconhecida, conhecendo você, essa aqui deve ser a pegadinha. Resposta correta. <risos> é, é, é porque, olha só, o Barclay foi de 93 a 96, o Marley foi de 92, 93 95 e o Kevin Johnson foi 90, 91 94, ou seja, os três <risos> juntos não é tem. <risos> A resposta correta. Então já chegou na média. É, posso até remeter de, de melhor quadro agora. Vamos para a última pergunta, número 10. Pergunta final. Quem é o maior cestinha da história do Phoenix Suns em número total de pontos? Letra A, Alvan Adams. Letra B, Walter Davis. Ou letra C, Kevin Johnson? Vou de letra A, Alvan Adams. Letra A, Alvan Adams. A resposta está E. É pra lá, Walter Davis é o líder. Não curta esse cara, velho. É muito equilibrado, na verdade, né? Porque o, o Suns não tem aquele jogador dos, dos 20 mil Sim. pontos. Walter Davis, 15,666. Alvan Adams, 13,910. Kevin Johnson, 12,747. Devin Booker é em breve. Aí, dá, está aqui nas minhas anotações. <risos> Devin Booker é o nono com 9,395. Mas se ele continuar no Suns ah. ficar mais umas 3 ou 4 temporadas é, nessa média. Ele vai fazer uns dois mil por temporada. Ele deve chegar... Deve chegar a primeira colocação logo mais, a não ser que ele peça para ser trocado Sim, após o time, após sucessivas derrotas. Assim como outros jogadores fazem, né? Temos alguns exemplos aí, né? Desse time aqui, por exemplo. 7 de 10. Foi isso, né? 7 de acho 10. que foi 6, né? 6, 6, 10. Eu... 6, eu 6 de 6 10. 6 de 10. Desculpa, 6 de 10. Devia ter ficado quieto. 6 de 10. Ah, como aprovado. eu falei, né? Fazer mais do que a média é exibicionismo. Né? Você e tem que fazer falou... o suficiente. E foram perguntas difíceis, né? Foram belas perguntas. Foram bem. belas perguntas que eu fiquei fazendo durante a noite de ontem. Então é isso, gente. Muito obrigado vai a todos. Tu... Vai antes de acabar a NB House ou vai depois? Vai ao ar, acho que amanhã. Ah, então assista com a gente, NB House. NB... nbhouse.com.br. O link está aqui embaixo. Putz, vai atrasar a minha tem que colocar o link aqui embaixo, <risos> na tela. Enfim, <risos> nbhouse.com.br. Tentarei editar aqui durante nossos períodos de, de, de folga e que nós estamos co-apresentando, né? Eu e o trio do Café Belgrado, né? Popop. O Felipe Ferraz, que está aqui no alcance. canto. Eu não vou tirar a câmera do lugar para mostrar ele e Guilherme Tadeu, direto de Maringá via Telão. Então acompanha a gente até o final, até o jogo 7. Se tiver, estaremos aqui todos os jogos. Obrigado quem participou mais uma vez. Quem não é inscrito, não puxa calaca, se inscreve aí. Dá like nesse vídeo, porque o YouTube só quer mostrar os shorts, não quer mais mostrar os vídeos. Então mostra pro YouTube que esse vídeo é legal. E sigam o Nepopop também. Sigam o Café Belgrado no Twitter, no... No, no Instagram, no Twitch. Twitch, nos podcasts. Enfim, acompanhem eles também. Valeu, Beleza? Valeu, valeu, obrigado. Valeu, galera. Um grande abraço pra vocês. Até a próxima.